Fala, aqui! Seja bem-vindo ao podcast Arquitetando. Por aqui nós dividimos técnicas e estratégias para você se tornar um arquiteto expert na área de TI. E no conteúdo de hoje, nós falaremos sobre quem deve utilizar a notação MDL para fazer suas modelagens de dados, modelagem de dados lógica ou física. Bacana? Então, bora lá. <música> É que fazer diagramas de dados é extremamente importante. Isso traz visibilidade previsibilidade e também é, monta na cabeça do arquiteto e do time né é um plano né faz com que todo mundo monte ali um plano de como a aplicação vai se comportar o tipo de estratégia né de leitura gravação é, em cada tipo de entidade né como que vai funcionar a relação entre as entidades se eu utilizo ou não um banco de dados relacional ou não relacional ou um banco de cache né? um de persistência de cache, por exemplo tudo isso vem né diretamente quando a gente tem uma visão mais aprofundada mais detalhada de como a camada de dados vai funcionar de como os dados vão se correlacionar né então eu diria que o uso de uma notação como essa o mdl né que é extremamente simples isso faz com que praticamente qualquer pessoa consiga fazer um diagrama né é, de dados utilizando anotação ele é fundamental para arquitetos de soluções de software e também para arquitetos de dados aquele arquiteto que tem um foco total na camada de dados né, em projetar a camada de dados e manter a camada de dados então esses são os papéis principalmente né que eu recomendo que faça uso da anotação mdl no seu dia a dia para projetar a camada de dados e olha só por aqui na Arc nós utilizamos para a maioria dos nossos clientes esta anotação para projetar a camada de dados e temos resultados muito interessantes é bem legal que a gente observa o engajamento das outras pessoas né com o desenho como fica fácil de apresentar né a estrutura de dados e quando vale a pena ir para o modelo relacional ou não relacional então nós utilizamos muito isso por aqui e nós também já observamos modelos onde ah, um time de dados por exemplo demanda para os times técnicos implementarem né fazerem ali é, a modelagem de dados tem empresas como bancos por exemplo que dão um carimbo né coloca um carimbinho ali de é, validado né no modelo de dados eles aprovam o modelo de dados e muitas vezes né sem a aprovação do, do time tipo de dados a aplicação acaba né tendo que ser refatorada ali para ser publicado o modelo não aprovado o modelo não vai para produção né então a gente observa em várias empresas né que tem esse tipo de, de cadência ali né de rito de, de validação do modelo de dados isso acontecendo também então quando você trabalha com esse tipo de notação é muito mais fácil de você conseguir com que os times né se engajem e façam ali a modelagem de dados também para a aprovação do arquiteto de dados ou né a pessoa responsável por dados na companhia e para fecharmos é importante que você tenha em mente que existem dois tipos de documentação de diagrama também para a camada de dados tá você pode ter ali uma documentação viva né ou seja um diagrama que é perene ele é estruturante né e você vai manter ele sempre atualizado de forma que a aplicação nasce com aquele diagrama né seguindo aquele diagrama e qualquer mudança no, no diagrama né? qualquer mudança no modelo de dados também acaba sendo refletida nessa documentação é o tipo de documentação viva Beleza e tem também aquele tipo de documentação que é direcionada para a implementação somente para a fase de implementação né e depois ela é descartada ou seja ela não tem um compromisso de refletir né, exatamente o, o, o modelo de dados que inclusive hoje em dia tem muitas ferramentas que fazem a reversa né para apresentar ali um diagrama de como está o modelo de dados mas veja só isso acaba sendo verdade somente para aplicações que trabalham é, com dados relacionais com bancos de dados relacionais aplicações que têm bancos não relacionais ou mesclados acaba sendo um grande desafio e por esse motivo usar essa anotação faz toda a diferença então é que principalmente arquitetos de dados arquitetos de soluções e arquitetos de software devem sim fazer uso de uma anotação e eu recomendo fortemente o mdl para fazer os seus desenhos os seus diagramas antes da concepção do produto antes de se criar efetivamente estas entidades bacana bom lembrando que este conteúdo é parte de um conteúdo maior onde eu trago tudo em detalhes inclusive um exemplo em mdl de como funciona a modelagem de dados usando a anotação e caso você tenha gostado não esquece de deixar um like para gente e correr lá no nosso canal do YouTube ou do Instagram para assistir ao conteúdo completo onde a gente explica tudo tudo mesmo sobre a anotação mdl para diagramas de dados Bacana? Então, nós ficamos por aqui, Ark. Um super abraço, até a próxima.